Só a situação da nossa da nossa frota não, eu vou deixar não se preocupe eu não venho mais para a secretaria Por quê? fui transferido, Você foi transferido? sim pra onde? a grande maioria dos caminhões da prefeitura principalmente os pneus dianteiros todos lisos todos sem capa careca então é é uma situação triste, é? E aí? Não tem segurança nenhuma você trafegar com um veículo nessas condições Aí quando a gente expõe Tem a bendita da perseguição Tração tá bom Os pneus da tração são novos desse caminhão Porque ele trabalha na zona rural Tem que andar para cima e para baixo Mas olha, olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui são as lonas do pneu É de fora Aí, essa é a situação. Como eu falei, veículos novos, veículos na prefeitura com pneu novo tem. Tá lá, ó. Ali tem, ó, pneu novo. Os que tá trabalhando, tudo estourando. Como eu relatei, nem sempre os pneus da prefeitura são novos como os que estão no caminhão. Olha aqui. Dianteiro. Borracha dele tá zero. Zero é porque não tem, não é que tem tá novo não tem borracha nenhuma nenhuma pneu liso na dianteira do caminhão ó. lisinho é a gente não pode expor a verdade né só para represália olha aqui tração tem bom pneu de tração tão bom esse caminhão pelo menos tá bom os pneus da tração Agora, olha o truque olha os pneus de dentro olha as bolas as estão solta ó é? ó ó Pneusão novo, pão para trabalhar. Funcionário tem que sofrer. Funcionário tem que correr risco de vida. Ó. Ó. Ó. Beleza? É isso aí. Caminha de gato. Ó. Outro pneu. Praticamente liso também. Caminhão de lixo, secretaria de obras. Olha a situação, aparece nas lonas, ó, ó os arames do pneu. Tá? Que se você passar a mão, você corta. Isso aqui são os arames dos pneus. O pneu radial contém arames na parte interna dele já no fim da vida dele. Isso aqui já pela lei não poderia estar tá rodando, porque se você tem um veículo, você não pode rodar com os pneus carecas. Então, tá aí. Fim da vida útil. Aqui temos mais um veículo da Secretaria de Obras. Mais um de coleta de lixo. E novamente, olha, a situação dos pneus. Entendeu? Aí, o funcionário que trabalha com um veículo desse, o cidadão que transita na rua no mesmo local com um veículo desse, corre risco. Porque se um pneu desse estoura, é um perigo, tanto para o funcionário que está trabalhando, quanto para o cidadão que está transitando. Mas é isso aí, Prefeitura de Alta Floresta. Alguns outros veículos estão com os pneus melhores, sim, não todos, mas tem alguns que estão com pneus melhores um pouco, como é o caso desse também, esse aqui se vê que ainda tem, tem os sucos ainda, onde, que são os desenhos dos pneus, tá? outros aqui já careca também, e temos, temos veículos com pneu novo dentro do parque da Secretaria de Obras, eu já não posso falar que é veículo público, mas tem veículo também com pneu novo, então, gente, não pode ser injusto. Tem veículo com pneu bom, novo? Tem ali, ó. Tem veículo com pneu novo, ó. Agora, quanto tempo será que faz com esse veículo tá aí com esses pneus novos parados aí? Não sei. Mas tem. Entendeu? Mas é assim mesmo. Isso é Prefeitura de Alta Floresta.